Meu filho! Ai, ela ali, gente! Oi, oh, gente! Cadê a gente, oh, Cadê, gente? a gente, meus oh, bebês! Oh, é você, Magala! E eu sei, riqueza! Ei, riqueza! Cadê a mamãe dos bebês? Quem é latina aí, meus filhos? Oi, gente, a Lara e a Magali Ele a Mag... ficou assim dela Olha, <risos> <Ficou> assim. <risos> oh. gente, a pelagem da, Mag... da Lara, que tá bonita, olha o pelo dela E a Magali já tá bem clarinha Ela é clarinha a Magali. Solta a Magali, o pessoal vê a Magali Deixa ela andar pro pessoal ver Essa daqui fugiu Não, não Só tá não, não. Deixa ela brincar é, Brinca aí, as duas Brinca, vocês são É mais é linda, gente. Mas é custosa esse papai, Ai, gente. Olha a outra aqui, gente. Olha a outra aqui, gente. Olha o pessoal aqui. Olha o pessoal aqui. <risos> é. Hã? Calma, calma. Pega Massinha, joga fora dela. Tá? Chega, joga fora, faz não comer. Massinha, Olá, eu Massinha. Ah, eu pega o dela. Pega o, papai. Pega o papai. Eu estou fugindo, senhoras. Cadê o bebê papai? É! Magala! Vem cá, Magalia! Cadê a Magala de papai? Cadê a Magala? Cadê a Funjana, gente? que você está caçando, meu filho? O que você está caçando? O que você tá caçando, né, filho? Os cachorros comendo, hein, o gato? Ê, panda, o que você tá olhando aí, panda? Esse comendo? Olha o panda olhando esse comendo, gente. o panda, hein, é engraçado, velho. O que você tá olhando aí, panda? A Magali e a Lara comendo? Cumprimenta o pessoal Fala aí, gente Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô comendo As duas irmãs comendo é. Magali clarinha E a escurinha e a Lara Hum, tá uma delícia essa tá, rachão. O que, que... Que, que foi, Pana? Tá que eu também quero rachão. Pana. Ai, ai, Pana, engraçado. com raiva de você. Nossa, <risos> <risos> oh, que, que, hum, é que Que é... delícia.